Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores! Bom dia! Companheiros e companheiras, voltou o som aqui? Eu queria fazer... A gente tem um ato, vai vir muita gente do Brasil inteiro aqui para Curitiba. Isso aqui virou a capital do trabalho porque... O maior líder operário do país, da história desse país, está aqui em Curitiba. Enquanto ele estiver aqui, nós vamos estar junto com ele. E é preciso, é preciso conversar com as pessoas e falar claramente para as pessoas o significado dessa unidade em torno do Lula. As pessoas tiveram quatro anos para investigar a vida do Lula. Investigaram não foi a vida dele, foi dele, da mulher, dos amigos, dos filhos, das noras, dos netos. Ficaram quatro anos vasculhando a vida do Lula para não conseguir apresentar uma única prova contra o Lula. Hoje já existe uma consciência cada vez maior no seio da população, sobretudo dos trabalhadores, que toda, toda essa manobra é para tirar o Lula da eleição presidencial de 2018. Que é um direito sagrado que estão tirando do povo brasileiro, que é de escolher a liderança que vai governar o país a partir do 1 de janeiro de 2019. Depois de tudo que divulgaram, depois de tudo que falaram, depois de tantas horas de jornal nacional, de rádio, de TV, de mídia impressa, por que privar o trabalhador, por que privar o cidadão do direito de escolher? Eu tenho certeza. Você perguntar para as pessoas. Em quem elas votariam para presidente da república, a gente já sabe, porque já fizeram essa pergunta. A maioria votaria no Lula e o Lula seria eleito, se não no primeiro turno, no segundo turno. Mas se você, mas se você perguntar, mas se você perguntar para as pessoas, se elas, depois de toda a informação que elas receberam, se elas não acham... Mas eu quero dizer para vocês, a gente sabe se as pessoas tivessem o direito, elas iam votar no Lula presidente. Mas se você perguntar para uma parte das pessoas que tem outros candidatos, é direito de uma pessoa tem outro candidato. O Lula não foi eleito por 100% dos brasileiros, nem em 2002, nem em 2006. Foi eleito por 55%, 56%, 60%. Mas se você perguntar para os brasileiros se é legítimo tirar o Lula do páreo, você vai ver que 70% das pessoas são contra isso. Mesmo... Quem vai votar em outro candidato acha errado você tirar no tapetão um candidato que governou o país e saiu com 85% de aprovação não tem um paralelo na história talvez no mundo você vai achar um ou dois casos semelhantes ao do Lula, então gente, nós estamos aqui não é porque a gente é solidário a um amigo não é porque a gente conhece o Lula há 40 anos é porque a gente tem a certeza de que se ele for submetido ao povo, o povo vai julgá-lo e vai levá-lo, vai levá-lo à presidência no Então nós estamos aqui no Dia do Trabalhador, vamos fazer um grande ato, vamos falar de todas as realizações que os trabalhadores conquistaram. Ao longo dos últimos anos E que estão perdendo Em função de um governo ilegítimo E que não merece estar no poder Porque foi eleito com esse programa E não foi eleito para fazer o que está fazendo Nós temos a possibilidade Nós temos a possibilidade Nós temos a possibilidade De redimir o Brasil em outubro De redimir o Brasil em outubro que Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Elegendo Lula presidente What